Bem-vindos ao Bulldog Nerd. A gente foi conferir o filme Maria e João, o conto das bruxas. E aqui no Bulldog Nerd vai rolar uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Bom, galera, e a gente queria agradecer a Imagem Filmes pelo convite pra gente assistir esse filme e poder preparar um vídeo aqui para vocês no canal, né? E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal, já clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Tá, galera, e nesse filme aqui, o que, que a gente e... vê, né? A gente vê a Maria e o irmão dela, o irmão menor, o João, aqui precisando sobreviver numa época de escassez, né? Eles se veem obrigados a sair de casa. E vão ter que ir pra floresta ali pra conseguir comida e sobreviver mesmo, né? É, e aí eles encontram uma senhorinha ali super disposta a ajudar, só que as coisas não vão sair bem como eles estão planejando. É, esse filme, ele é baseado no conto dos irmãos Green, né? O conto João e Maria... Só que aqui com algumas modificações, ele é inspirado mesmo, porque aqui ele tem uma pegada muito mais sinistra, muito mais sombria. É, e uma das modificações é no próprio nome, né? A história clássica é João e Maria, e aqui é Maria e João justamente chamando atenção para o protagonismo da Maria. É, e uma coisa que a gente tem que falar aqui é que o diretor, o Wes Perkins, ele realmente quis dar uma identidade aqui para esse filme, né? Ele quis dar uma pegada totalmente diferente e, vamos dizer, pelo menos no aspecto visual, eu acho que ele conseguiu, né? Esse filme ele tem um destaque especial para fotografia. tem uma fotografia muito bonita, já nos chama a atenção logo de cara. Inclusive, o Galo Olivares, ele é o responsável pela fotografia desse filme e também pelo, pela fotografia do filme Roma. Que é assim... Outro filme com uma fotografia espetacular. É, a gente vê aqui vários elementos que são visualmente muito bonitos. A floresta tem aquele aspecto atraente, mas tem um quê de sinistro ao mesmo tempo, né? A gente vê que em alguns momentos ali as árvores parecem muito maiores, muito mais ameaçadoras. Né? E tem uma espécie de névoa ali pairando ali pela casa e pela floresta, assim, que acho que dá um clima bem sinistro. E em todas as cenas noturnas eu acho que tem uma brincadeira bem forte ali entre a questão de iluminação, escuridão escuridão e tudo mais, então essa parte tá bem caprichada. E a gente vê muitas silhuetas ali e tem muitas câmeras com perspectivas bem interessantes, bem diferentes a cada cena, passando várias vezes ali aquele aspecto de confusão dos personagens ali ou evidenciando como aquele lugar é ameaçador, assustador para eles. Pois é, e outra parte que tá muito bem feita aqui nesse filme é a parte de edição e mixagem de som. Então, assim, tem vários barulhinhos ali que fazem parte da narrativa. A gente ouve desde os barulhos assustadores, assim, da floresta, ou a barriga das crianças roncando de fome. Então essa parte eu acho que tá bem legal. É, nesse aspecto técnico eu acho que o trabalho do diretor aqui, mesmo sendo um diretor sem muita bagagem de direção, é um trabalho muito competente, né? Nesse aspecto técnico eu gostei bastante. A premissa desse filme é super interessante, assim como todos os elementos que a gente viu pelo trailer. Mas a gente, assim, tem que falar sobre a parte mais complicada aqui desse filme, acho que é a parte bem problemática aqui, que é o roteiro. É, tanto o diretor como o roteirista, né, que é o Rob Hayes, eles tentaram realmente fazer uma releitura aqui, mudar um pouco da pegada do conto original para dar um ar mais sombrio e eles apresentam até uma premissa bem interessante, mas a sensação que dá é que eles em algum momento não conseguem desenvolver bem essa premissa E outro ponto aqui é que a motivação dos personagens às vezes é um pouco confusa inclusive da personagem bruxa a gente, às vezes, fica meio se perguntando, tá, mas afinal, qual é que é daquela personagem ali? Em alguns momentos, ela vai por um caminho daqui a pouco vai por outro, completamente diferente e deixa o filme com um ar um pouco confuso. É, os próprios protagonistas, né? principalmente a Maria, que é muito protagonista aqui, parece em alguns momentos que eles vão ter um desenvolvimento ali, a Maria, ela tem mais camadas, poderia ser melhor aproveitada, mas o arco dela não tem um desenvolvimento muito bom aqui ao longo do filme e em alguns momentos o arco fica bem confuso mesmo, vai por alguns caminhos estranhos, e na minha opinião o desfecho do arco desses personagens não ficou legal. E a gente tem impressão aqui que no segundo ato a gente tem um ciclo de repetições mas, mesmo assim, parece que os personagens não são suficientemente desenvolvidos. E outro ponto que me incomoda é que, assim, ele começa a dar um ar de terror, mas ele não abraça o terror e ele mantém só o suspense. É, e ainda assim a gente tem boas atuações, né? A gente tem, por exemplo, a Alice Creed, que faz a bruxa aqui nesse filme, ela nos traz uma bruxa bem sinistra, né? Ela já tem uma cara bem sinistra, eu gostei da personagem que ela trouxe. E a Sofia Lillis, assim, ela tá bem no filme, mas o roteiro não ajuda muito ali, o arco dela acaba ficando um pouco pobre. É, o que que eu vou dizer? É um filme bem interessante nos aspectos técnicos, né? Ele nos traz uma roupagem bem interessante no elemento visual, esse sonoro ali, vários elementos técnicos, eu acho que é um filme muito bem desenvolvido traz um lore toda, uma ambientação atraente, a gente realmente compra a ideia desse ar mais sinistro para a história, mas a narrativa fica um pouco aquém do que a gente espera e a conclusão acaba não seguindo muito a nossa expectativa aqui. Eu acho que os personagens poderiam ser melhor desenvolvidos, né? Mas mesmo assim, quem gosta de um filme com uma pegada mais sinistra, é um filme com uma pegada mais de suspense do que de terror, talvez vai gostar aqui sim desse filme. Então a nossa nota final para o filme Maria e João, Conto das Bruxas, é 3. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação,